Beleza, aqui é o René Seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E hoje eu estou fazendo esse vídeo é, Para tirar a dúvida De umas pessoas que mandaram um e-mail Para mim perguntando Qual é a melhor forma de você vender é, Na internet é, Se é pelo Youtube Ou se é pelo Instagram é, Eu confesso a vocês Que depende muito é, do, do, do tipo de afinidade que você tenha. Né? É, eu estou usando o, o Instagram há pouco tempo. É, ti, eu diria que faz um mês que eu estou usando o Instagram estou é, tendo muita alguma dificuldade ainda para em algumas ferramentas, mas é, eu vi que ele pode funcionar bem. É, mas é, o Instagram para mim é uma ferramenta nova né, Que eu estou tentando me adaptar E sinceramente eu acho que tem muito potencial Por algumas facilidades e algumas ferramentas é, Que tem para você usar Mas o YouTube eu já estou mais é, familiarizado né, e, e eu já, é, eu já tive é, muitos resultados com o YouTube Porque o YouTube é mais fácil de usar ele é, é automatizado Você coloca o vídeo lá com... Se você fizer as estratégias de CEO é, Search Organization É... é CEO, né? Search, ah, eu não vou lembrar agora o nome direito Eu sei que... É, se você usar o CEO corretamente Você vai fazer... Você vai fazer com que seu vídeo Tenha muitas visualizações E tendo muitas visualizações Ele fique automatizado Ou seja, você posta ele somente uma vez E ele vai ficar rodando ali para você Para o resto da vida você não, precisa, você não precisa ficar colocando mais coisas né? Se você acertar a mão mesmo Você só vai precisar de um vídeo Um único vídeo é, pode fazer muita coisa por você então é, na minha opinião na minha opinião eu vejo que o youtube é melhor na minha opinião né há pessoas que gostam de trabalhar com é, o com instagram depende muito depende aí muito da, da afinidade eu eu prefiro o youtube né mas pode ser que me adaptando melhor ao, ao instagram é então mas Eu, eu fico com mais, mais afinidade em cima do, do Instagram Então, espero que tenha respondido a dúvida aí Vai depender muito da sua afinidade Daquilo que você gosta de fazer, gosta de trabalhar, tá? Eu prefiro o YouTube, né? Agora, há pessoas que preferem Facebook, por exemplo Depende muito, né? Blog né? Eu há muito tempo deixei, deixei de, de ter blog, né? Mas, varia de cada pessoa, tá bom? Espero que você tenha gostado, se você gostou dá um like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, tá bom? Lembrando que logo aqui abaixo eu vou deixar o é, um link do Instagram, né, se você gosta de trabalhar com o Instagram e é, se você gosta de trabalhar com o YouTube, mestre do YouTube, estão tá os dois links aqui na descrição, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até mais!